Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal acabou de chegar essa encomenda aqui pelo correio É, isso daqui foi adquirido pelo Mercado Livre e isso daqui é um headset da Torto Beach, o PX24 E eu vou estar tá fazendo a unboxing desse, desse headset aí, beleza? Mas antes de tudo não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Sim. Então vamos abrir esse negócio aqui. Então tá aqui pessoal, o headset da Tortobit, o PX24. Ele é compatível com PS4, Xbox, PC e dispositivo móvel. Então vamos abrir a caixa aí e conferir o que tem dentro. Aqui é um adesivozinho e manual. Vamos ver o que, que tem dentro dessa caixa aqui. Aqui é o cabo USB e o amplificador. Vou tirar o plásticozinho aqui do amplificador. esse cabo USB para estar tá carregando aqui o amplificador. Deixa eu ligar aqui. Então pessoal, aqui no amplificador nós temos esse botão aqui ó, que serve para selecionar a função. Aqui é o volume geral. Aqui é a função sumWAUD. Aqui é o retorno de voz, que serve para a gente estar tá escutando nossa própria voz para não estar. Tá Gritando, né? E aqui é o grave. Nesse botão aqui serve para estar tá ligando e desligando o microfone. E essa função aqui ó, é a função super-humana. Uma função aí bem interessante que serve para a gente estar tá escutando bem melhor aí os jogos de FPS, né? os passos do inimigo. É bem interessante essa função aqui. Desse lado aqui... Ó, serve para a gente estar tá escolhendo a plataforma que pretendemos usar. Aqui é Xbox, PS4 e PC e dispositivo móvel. Desse lado aqui é a regulagem do volume e aqui é uma entrada P2 para estar tá conectando aqui o headset. Esse daqui é o headset, é um headset bem construído aqui, nos mínimos detalhes, ó. vem com essa costura aqui, ó, bem detalhada, com materiais aí de boa qualidade, vem com esse ângulo de giro aqui, ó, bem legal. Aqui também a parte da orelha, vem com essa regulagem aqui. Né? Aqui em cima aqui, ó, vem escrito Tortobit parte da cabeça aqui, essa acolchoada aqui é bem confortável, bem legal. Aqui vem um logo da Totobit Aqui vem um logo também da Tortobit, PX24. Aqui na parte da orelha aqui, ó, dentro vem o logo da Totobit Essa parte aqui, ó, acolchoada é bem confortável. Aqui é tipo uma redezinha elástica bem legal ó. a parte do microfone aqui ó regulável a gente bota aqui ó para onde a gente quiser ó. bem legal ó. então pessoal é um headset aí com boa qualidade de áudio uma boa qualidade do microfone então eu recomendo aí para quem quiser gastar pouco em um headset, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!